It, né? Obrigado, a gente sabe que o seu tempo é curtíssimo e nós estamos muito empolgados, né? porque desde o momento que nós anunciamos o Marcelo, o evento tomou outra dimensão, novos palestrantes vieram e você realmente tem, carrega consigo uma, um espírito muito positivo em favor do empreendedorismo. Claro, vale. mudar muito. Um... Hoje nós vamos falar de dois é, com dois públicos específicos, né? Aquele empreendedor que precisa do empurrão para montar o seu negócio, e eu acredito que nós estamos numa numa era muito importante, muito favorável para isso, e aquele outro que já tem um negócio, mas precisa de uma de um pulo do gato, né? Talvez hoje ele vendo o Marcelo, ele entenda algumas coisas que o Marcelo fez na sua trajetória que mudaram o, o a trajetória da empresa, que a empresa realmente tomou outra dimensão. Então, a nossa ideia é conversar com você, conectando com esse com esse histórico aí, né? que aspectos você é, diria que foram marcos na sua trajetória, que seriam importantes para outros empreendedores e é, o que, que é, pode fazer a diferença na vida de outras pessoas também. Ah, bem, vocês querem fazer de uma forma, para mim seria muito mais fácil se fosse uma forma um pouco de, de pergunta-resposta beleza pode ser se incomodar se não for nenhum problema para vocês Vai, então bem. vamos começar aí pela primeira eu acho que você falou é, que aspectos talvez possam mudar ou impulsionar as pessoas né é uma coisa que eu que eu sempre digo e primeiro tá, tá dando para escutar bem gente sim sim tá, não, sim, tá ótimo. ótimo uma coisa que eu sempre digo é que é, ontem mesmo, eu estava conversando com uma repórter, eu falei, olha, existe uma coisa chamada cultura, né? Cultura é... começa até o primeiro dia, quando você vai falar, pô, eu vou ser empreendedor. O que, que é cultura? Cultura é aquela, aquela rotina, aquela, aquela filosofia de vida que você quer seguir quando você vai empreender. E filosofia de vida é ela, a longo prazo, ela resume o sucesso do fracasso. Isso eu posso dizer, assim, já eu escutava isso dos meus grandes mestres e hoje em dia eu tenho total noção do que eles falavam. É a filosofia que determina o sucesso. E o que é a filosofia? A filosofia é a correta, são valores, crenças e valores corretos que você vai se carregar nas suas ações, no seu dia a dia. Então, quando o pessoal discute como é importante conversar sobre crenças e valores de uma empresa, né, tem muita baboseira envolvido isso, mas uma coisa prática é, pô, você vai ser honesto, você vai ser correto, eu tenho um valor, por exemplo, aqui dentro que é o certo é certo, é simples, o certo é certo, você está fazendo, é certo, então faça, não é certo, não faz, faz outra coisa que seja certa. E isso começa também a te dizer um pouco do seu dia a dia, um exemplo prático que os empreendedores têm que saber é que ninguém faz nada sozinho, né? Não existe nenhuma pessoa que consiga fazer é, alguma coisa grande sozinho. E se você não vai fazer sozinho, você tem que desde o primeiro dia se preocupar em atrair as pessoas que sejam melhores do que você. E aí já começa o primeiro teste de ego, né? Tem um empreendedor, ele às vezes ele quer empreender para ser a chefe e ele acha que ser chefe é ser o chefe que ele teve no passado, né? Sei lá que talvez tenha sido um dinossauro, um cara arcaico, um cara com comportamentos ridículos, na minha opinião, é, eu acho que aquele chefe da época industrial acabou, morreu, né? não existe mais, se, se ainda existe é um zumbi, ele não deveria estar mais vivo, né? porque ele não está mais vivo. ele não sabe, mas o, o, o, o que eu digo é que você tem que pensar em ser um líder, e o que, que o líder é? O líder nada mais é um cara que faz com que os seus liderados atinjam o ápice da sua performance, ou seja, eles conseguem além do que eles mesmos imaginavam. E você, como líder, você vai ensinar tudo o que você sabe para os caras que você está liderando, tudo, tudo. Assim, não adianta, ah, não, isso sou só eu que faço. Pô, você está concentrando e não está não tá liderando. Quando você ensina tudo, você está preparando aquela pessoa para ela ser melhor do que ela era. E ela vai olhar para você, como, poxa, você é um cara que fez ela ser melhor. Então, ela passa a seguir você. E quando você ensina, você aprende. Então, isso é uma coisa que é muito importante. Eu digo assim, ninguém realmente aprendeu enquanto ele não passar adiante. É, Então, a filosofia, ela determina como você age no dia a dia da sua empresa. Então o que, que eu digo aqui? Eu, o meu dia a dia dentro das minhas empresas é fazer o certo, é ensinar o máximo possível, o máximo possível. E se com isso passa a ser muito fácil e natural, por exemplo, delegar, que eu acho que é uma questão que muita gente tem, né? Poxa, eu, eu preciso delegar mais, eu delegar menos, o que, que eu preciso guardar? Então a, a gente choca às vezes pela, pela, pela, pelo por delegar muito, mas e por transparência muito mas é porque a gente tem o um fundamento de ensinar. Então, um dos pontos que eu acho que para quem está querendo empreender é saiba que você tem que, desde o início, pensar e raciocinar que tipo de empreendedor, empreendedor eu vou ser na vida. Se eu for querer ser um canalha, um esperto, um malandro, cara, tem outras áreas de empreender. Eu acho que não na área digital. A área digital é uma área que a gente, ainda mais na fase que nós estamos no Brasil, é uma fase de colaborar, é uma fase de compartilhar, é uma fase de ensinar, é uma fase de criar rede de amigos, porque todos nós vamos estar aqui daqui a 30 anos. Cara. E aí essa indústria vai ser gigantesca, multibilionária. Então, se a gente tiver um, um espírito e a filosofia correta de trabalho, você vai ver que não só os seus liderados vão te seguir, te apoiar, como você vai ganhar um exército de pessoas que vão torcer para que você dê certo. Então pensa na filosofia. Isso. Marcelo, assim, ó, nós estamos com quatro perfis aqui bem interessantes, né? O Alfredo está iniciando a startup dele de vídeo chamada Citizen. Ah, o Fabrício está já com o um caminho um pouco mais é, à frente com a parte de evento digital, né? E eu com a parte de educação. Você já com uma empresa consolidada já em outra outra fase. E aí você traz na sua fala algo sobre os mentores, né? Como é que foi identificar os mentores? Me parece que você teve uma uma trajetória ligada em Endeavor, né? Como sim, é que foi a, a, a, o trabalho com esses mentores e como eles efetivamente te ajudaram? Como é que foi esse link aí? Todo mentor que foi indicado para você, surgiu, deu liga? Ou foi mais difícil do que do que simplesmente dizer, ah, procura um mentor? Olha, eu acho que existem níveis de mentoria que você pode ter, tá? Às vezes, você pode ter um mentor que vai te dar um conselho muito específico para resolver um problema muito específico. E ah, vale um milhão, né? <risos> Aquela coisa, né? Saber o parafuso correto para tu apertar ali, vale um milhão. Mas é, tem outros mentores que têm um nível de profundidade e empatia maior com, com, com você. O que eu digo é, primeiro, pense que... Você tem que conversar com o maior número de pessoas que possam te ensinar algo de novo. Então, eu eu aprendo com taxista, cara. Eu pego um táxi, eu pergunto para ele, pô, você usa a Nine-Nine Taxi, ou Easy Taxi, ou Safe Taxi? Ele, ah, eu uso os três, Eu: Por porque eu não pago nenhum, porque não sei o quê. Eu começo a entender da dinâmica da, do que ele tá falando como cliente, como é que tá o mercado de, de, de é, O2O, online to offline, mobile como que isso vai se relacionar no futuro, para que empresa eu vou investir. Então, disso até o presidente de um banco internacional. E aí, quando eu vou falar do presidente do banco, obviamente eu vou numa coisa mais estruturada e, às vezes, mais pontual, porque eu estou querendo que ele me, me responda uma coisa específica. Né? Então, como é que a gente, qual é a política macroeconômica, como é que eu posso me posicionar como empresário no país no futuro. Agora, tem mentores que são mais inspiracionais, que são mentores que, por exemplo, te, vão te ajudar ao longo de muitos anos. E esses mentores, eu valorizo demais, porque eles não só vão fazer um acompanhamento com você, por livre espontânea vontade, mas ali você pode é, também ver que atitudes eles tomariam no seu lugar, dado o passado deles, né, que é muito maior do que o seu. Então, eu tive a, a sorte, benefício de ter tido mentores é, enormes, gigantescos, hoje em dia ainda tem, mas eu acho que, primeiro, abra a sua cabeça para aprender com qualquer pessoa, tá? Então, não, não, não se não se foque em ah, eu quero um ou oh, mentor tal. Segundo, existem diferentes épocas de vida de cada pessoa, então você vai pegar um mentor que é o CEO de um banco, ele tem pouco tempo, nesse momento você assim, se mentor. mas talvez um cara que acabou de se aposentar tenha mais tempo e mais, mais vontade de ir mais profundamente na, nas questões. Mas procure mentores em todos os lugares, essa aqui é a minha recomendação básica, assim. abra sua cabeça para trocar ideias com todas as pessoas que sejam inteligentes ao seu lado, e pode ser menor que você, maior que você no sentido de idade, experiência e tudo mais, né? mas abra sua mente. Assim. Um dos maiores produtos da Móvel, que é o Play Kids veio de uma conservação de filhos, de cinco anos dos nossos engenheiros. A gente reparou que as crianças ficavam na tela do, do, do, do iPad, é, sem, sem, é, focadas, sem chorar, tendo vídeo. A gente, poxa, vamos fazer um, uma conversa com quem entende de criança. E aí, quem entendia de criança, não entendia da nova geração usando iPad. Foi, na verdade, foi uma conversa com vários engenheiros nossos internamente, que a gente falou, caramba, pode ser que surja um novo produto. Mas, resumo. Mentoria é uma questão, primeiro, você está aberto né, a ouvir opiniões de outras pessoas, saiba identificar se você está aberto. Segundo, você vai ouvir muita coisa que você não quer ouvir. Tá? Então, é uma coisa, se você está tendo tempo de escutar uma pessoa, é, e aí é uma recomendação para quem tiver mentoria, é, escute, mesmo que você não concorde, e fale, poxa, legal, eu vou somar essa opinião ao que eu já conheço e voltarei a você. E volte ao mentor com resultados. Volte aí um mês, dois meses, três meses, um ano, mas volte com resultados. Porque senão você só teve um papo, você não teve um ciclo. Né? Você não aprendeu algo, testou, validou e voltou para o resultado. Você tem que fazer o um ciclo. Se você faz um ciclo, você ganha um grande amigo, eu te garanto. Aqui é fácil. O empreendedor que volta, eu apoio. O empreendedor que não volta, a gente fala que você vê. Só queria um tempo. Marcelo, assim, ó, você está é, falando da, da, da trajetória bem ampla, bem aberta, né, de qualquer empreendedor. É, no caso da Endeavor, como é que é, foi o link com eles? Em que momento você, na, na, inclusive do Day One, né? Você comenta a respeito do, do, da trajetória para chegar até a Endeavor, parece que houve uma seleção, como é que foi esse processo? Não, o processo de seleção da Endeavor é um processo muito rigoroso, né? a cada, pelo menos há um tempo atrás eu sabia que a estatística era a cada mil empresários avaliados um passado, tá? e eu acho que esse número ainda deve estar por aí. É, você tem um mínimo de faturamento para passar, para ser aprovado, se não me engano são 2 milhões de reais ou 1 um milhão de dólares, acho que deve ser 3 milhões de reais hoje em dia. Ah, você tem que estar tá inovando, fazendo uma coisa completamente inovadora e com potencial de muita escala. Né? E uma vez que você, não só isso, você também tem que ter ética, você tem que ser ético como empreendedor. Ah, então, valores são fundamentais. A Endevo é uma, uma, uma rede de empreendedores que compartilham os mesmos valores. Né? Então, é, com certeza, a gente é muito inspirado pelo grupo do Beto Sucupira, o Marcel Teres, o Jorge Paulo Lema também, que, que apoiam, principalmente o Beto Sucupira, foi um cara que trouxe a Endevo para o Brasil. Né? E eu acredito assim, é difícil de entrar, é, vale a pena muito, porque você nada mais é do que um grupo de empresários que já, já, já passaram por, pelos primeiros ciclos, né, que é você ter um faturamento aí de mais de um milhão de dólares, que podem sentar junto e compartilhar e, e, e, e trocar ideias. Além disso, existem muitos mentores na rede da Endeavor, mas no início foi muito útil assim, para mim, eu posso te dizer, por causa, devido, na verdade, devido à rede de mentores. Hoje em dia, eu sou um mentor, né, então eu meio que fui para outro lado da, da mesa em Dell, mas sou empreendedor, vou fazer 12 anos de Dell agora. E, e, e Marcelo, você fala da, também da, desse momento aí da 21212, né, que vocês abriram para dar mentoria, criar uma rede uh, que está funcionando toda digital, né, ou seja, além dos muros da, da própria empresa, como é que está funcionando isso, que critérios vocês estão avaliando, é simplesmente uma... É, é aberto? Como é que está funcionando? Oh, legal. Olha, o projeto do Academy veio de uma questão de filosofia. Lembra que eu falei filosofia no início? Você tem que ter uma filosofia sua muito nítida, né? Uma, seus valores. É, quando eu avaliei ah, nossos KPIs, então é importante... Ah, eu sou engenheiro, então nós temos que basear nossas decisões em dados, né? Contra dados não, não há argumentos. Então se baseia em dados, é, quando avaliei os indicadores do, do, dos últimos anos da 21212, eu vi que nós selecionamos 40 empresas, que dá mais ou menos 100 empreendedores, dá uma média de 2, ponto, alguma coisa por, por empresa, porém a gente tinha, no nosso processo de seleção, já tinham passado mais de 2 mil empresas cadastradas, que davam mais ou menos quase 6 mil empreendedores. E aí eu falei, poxa, que interessante, a gente treinou 100 empreendedores né? 40 empresas, 100 empreendedores, e aí tivemos aqui o nosso resultado, temos poxa, mais de 20 empresas nossas investidas por grandes fundos, mais de 50 investidores investidos nessa empresa. Mas o que, que eu fiz pelos outros 6 mil caras? Não fiz nada, né? é, é um absurdo, eu sou uma, uma, uma organização que apoia o empreendedorismo digital, eu, eu criei a 222 para apoiar todos os outros geeks e nerds e empreendedores que querem aí seguir o, o caminho que a gente seguiu. E eu não ajudei eles, porque o maior problema do Brasil são conhecimentos básicos de empreendedorismo. Se a gente quer ser empreendedor, não tem faculdade para fazer, não tem é, curso para fazer. Não, como é que a gente se forma como empreendedor? Né? Não existe isso. E aí eu falei, não, vamos fazer o Academy. Então, o que é o Academy? O Academy são todas as práticas de empreendedorismo que a gente ensina na 21, eu agora coloquei para fora. Ou seja, a 21, como aceleradora, a gente vai se focar em crescimento dos negócios. Mas toda a parte educacional, que é extremamente rica, nós agora vamos passar isso para o Academy. E aí dá chance de qualquer um aprender, qualquer um poder praticar. Então, a gente tem conteúdo gratuito, que é todos os posts de blog, os vídeos e a mentoria que a gente faz toda quarta-feira hoje, hoje é uma que é gratuita, qualquer um pode assistir e, a, e acompanhar e a gente tem a parte de assinatura a parte de assinatura são uma série de cursos com muita profundidade que os usuários podem pagar, e aí até mesmo nessa parte é interessante ver como que a gente tem que diferenciar quem quer vencer, quem não quer eu, vejo uma, a gente, eu coloquei o um preço de 99 reais de assinatura e aí eu falei, pô o cara bebe R$99,00 de cerveja no final de semana, ela não quer pagar R$99,00 para mudar a vida Aprendi. dele, cara. E aí, ele passa um ano trabalhando numa ideia que pô, não segue o mínimo de critérios, de, de, de boas práticas, e depois reclama que não tem sucesso como empreendedor. Então, a dicotomia, ou seja, essa diferença entre a mentalidade do o que ele tem que investir para ter sucesso, é uma coisa que, que você começa agora a deixar mais claro Pro, pro brasileiro, e eu falo mesmo, a gente tem que falar mesmo a mesma verdade. Cara. Pô, você quer ser bom? Quer empreender? Empreender não é fácil. Agora, vamos lá: R$ 99 reais por todos os conteúdos que a gente ensina aqui é... é nada perto do que você deve gastar hoje em dia. Então, às vezes, eu vejo empreendedor que tem tendo... Ah, não, eu quero ter uma mentoria. O cara pega um avião de Campinas até o Rio de Janeiro, custa mil reais. Eu falo, puca, pra quê? Entendeu? Faz online. Então, é um projeto educacional, é um projeto para criar empreendedores de alta qualidade. Ah, o, o meu sonho é que, na verdade, esse projeto seja bancado por empresas. Tá? Então, eu não quero cobrar de empreendedor, eu quero, na verdade, que empreendedores possam aplicar da minha bolsa. A empresa vai bancar para ficar acompanhando nesse tempo para crescer. Então, a gente está trabalhando em, em outros modelos de negócio. E, na minha opinião, é compartilhar boa prática, cara, porque a gente tem que deixar isso cada vez mais claro. Existem metodologias que funcionam e dão resultados. Está aí a zero paper para falar. Maior case de saída de uma startup nos últimos anos. E, e Bom, Marcelo, acho que você tocou num ponto bem interessante. né? É, eu queria que você falasse um pouco dessa trajetória do empreendedor. Ele chegando na 21212, o que, que você espera? O meu áudio está aqui com problema, mas a gente grava depois, não tem problema. A questão é quando ele chega na 21212, O que que você espera dele num período de um ano ou dois? É, e quais são os os, ah, os marcos, né, que você está colocando com a equipe, está trabalhando para que ele chegue até até a zero paper, né? Inclusive o, o André Macedo vai falar com a gente também. Legal. Vai falar o que que ele o que que ele considera importante para quem está começando, né? O que que pode mudar a trajetória da empresa logo lá no início? Se preparando para algo é, como o que aconteceu com eles. Olha, eu volto para ponto, é a mentalidade. O sucesso de uma empresa está na cabeça do empreendedor. O maior inimigo do seu sucesso é você mesmo. Tá? Então você tem que sempre pensar isso Primeira coisa, esquece a zona de conforto. O empreendedorismo não é para quem gosta de conforto. tá? Ah, eu adoro ver minha vidinha, não sei o que, receber é o salário no final do mês. Putz, vai ser um funcionário público, vai fazer qualquer outra coisa da vida. Então, como é que funciona o 2021-212? Existe toda a parte de educação, que é o que está no Academy. E existe a parte de aceleração, a aceleradora. A gente tem uma metodologia que é, antes de você entrar, a gente senta e faz um plano de ação do que vai ser feito com a sua empresa. Então, é, a gente utiliza agora uma metodologia que é plano de 100 dias. Então, nós temos 100 dias em que a gente deixa muito claro quais são suas tarefas, suas prioridades, o que você tem que fazer, o que você tem que atingir de resultado. E depende de você. Atingiu a gente vai, as metas, a gente vai escrever um outro plano de centímetros. E por assim vai, tá? Então, são 100 centímetros. Se você for ver, são quase três planos por ano. Que a gente faz junto com a empresa. E é, faz acompanhamento semanal. É, nada mais é do que gestão empresarial. Então, o que a gente faz é pegar todo o potencial do empreendedor e dar um foco, um direcionamento para ele. Um exemplo básico, que é o caso da Zero Paper. O nome Zero Paper vem porque a ideia deles era que a empresa não tivesse papel. Então eles iam fazer uma, uma empresa que o cara mandava todos os papéis, nota fiscal para eles, eles digitalizavam e deixavam guardado lá. Ele falou: ótimo, primeiro, a sua ideia é boa? Não sei e nem você sabe. Aliás, ideia vale nada. Aqui na 2122 é pragmatismo o que vale é que o cliente quer. Então, você, quem são os seus clientes? Microempresários. Micro então, vocês vão sair e conversar com 100 microempresários. Agora, você imagina quatro developers tendo que sair da 22 anos. Chegaram aqui louco para codificar. Falei que no primeiro mês ninguém vai encostar em código. primeiro mês, vocês vão ter que falar com 100 microempresários e perguntar se eles gostariam da sua solução. Eu lembro que eles voltaram depois de três semanas ou um mês aqui chorando. Ah, acabou com a nossa vida, pedimos demissão do nosso emprego, ninguém quer a nossa ideia. Eu falei assim, ótimo, você acabou de economizar um ano. Agora volta e pergunta o que, que eles querem. E aí eles viram, qual é a buquia? Qual é o problema que esses caras têm no dia a dia? Qual é o problema suficiente para eles pagarem por uma solução? E aí eles repararam que o problema deles era o controle de fluxo de caixa. E o controle de fluxo de caixa não é porque eles não tinham soluções, é que as soluções... Ou eram complexas, ou não permitiam fazer o que eles faziam no dia a dia. E eles acabavam usando o Excel. E o Excel também não, não, não previa problema, não previa é, que o cara estava cometendo erros básicos de educação financeira. Eles falaram, cara, a gente vai criar um software mais simples que o Excel. Eu falei, pô, repara que você está competindo com o Excel e com papel de pão né Então, vamos ao modelo premium, e aí entra também metodologia e experiência, então a gente pegou, não, vamos explicar como é, que é a metodologia do premium, o que tem que usar, quais são os conceitos, tem que ter uma grande base de dados, crescimento exponencial, vai ter que ter referral, a gente vai ter que fazer uma série de mecanismos ali dentro para referenciar os usuários, porque é grátis, e aí você vai cobrar um premium em cima dessa base que vai ver um valor muito grande na sua solução. E o, o, o bom do, do, do, da equipe do Zero Paper, assim como o Holder, é que eles seguiram fielmente o que a gente fala, entendeu? E aí, o resultado está aí. Então foram bater meio milhão de clientes e, e no crescimento exponencial usando zero de, de marketing praticamente. Então, você vê, é quando se segue a metodologia, você obtém resultados. E aí é que vem um pouco do ego do empreendedor. Imagina se ele tivessem um ego muito grande, falasse não, não, não, não, agora eu já já fiz três meses de aceleradora. É, eu vou fazer o que eu quiser da vida. Cara, o André fazia call toda semana. O André mexeu o saco pra caramba, cara, porque ele me ligava direto. Qualquer dúvida. Ele extraiu o máximo, não só do programa de aceleração, mas o da gestão após o programa. A 2122 22 não para depois que a empresa sai daqui. A gente continua com a empresa. É, eu acho que isso é um grande diferencial nosso, que nunca a gente sabe disso. Mas a gente, a gente não tem início, meio e fim. A gente é início e só termina na hora que, é vendido. No começo você destacou a importância de manter a mente aberta para nós novos aprendizados, e, enfim. Traçou um paralelo com o empresário de antigamente, que tinha uma mente mais fechada, guardava mais as informações. E assim, que outras características você considera importante hoje, para a nova realidade de hoje, que antes não eram praticadas ou não eram valorizadas? Que, que outros características seriam essas? Olha, a principal, tá? e eu acho que esse é o grande diferencial entre um empreendedor americano e um brasileiro, a principal, é e, e ontem eu vi uma charge bem legal, que ele fala assim, antigamente tinha um homem da caverna, depois tinha um cara que... É, era, era, usava armas e, hoje em dia, a maior arma que existe é o, é o network. Então, a principal é, fazer, é criar um network, criar uma rede de pessoas, de contatos, para você, o seu próprio network. E eu falo isso porque o, o, o brasileiro ele faz muito mal isso, né? A gente, primeiro, a gente só faz reunião, a grande maioria, obviamente, tem suas exceções, mas a grande maioria dos brasileiros, principalmente os mais antigos, é, Fazem reunião só se for o que, que eu vou ganhar, o que, que ele vai ganhar, né? Quero saber qual qual qual é, o, qual é o objetivo da minha reunião. Enquanto, na verdade, network é, nossa, essa pessoa tem uma coisa a me ensinar, eu vou lá conhecê-la, que interessante, eu vou, eu vou tentar ajudá-la também. O que, que você, pô, Como é que eu posso te ajudar? E quando você ajuda uma pessoa, você acaba ganhando um aliado que vai te ajudar em 15 outras frentes, ou pelo menos fazer introduções, ou abrir portas. E é engraçado que o americano faz isso sistematicamente, assim, não para. Então, é, as pessoas falam do Silicon Valley, mas se você for no Silicon Valley e, e for no, é, fizer uma reunião e falar, pô, que legal, o que mais eu poderia conversar enquanto eu estou aqui? Ele vai te apresentar para mais 10 pessoas. E, e aquelas 10 pessoas vão te apresentar mais 100, assim, daqui a pouco você não consegue mais sair de lá de tanta reunião. E não necessariamente são reuniões de negócio, mas são reuniões para você aumentar o seu network. Então, eu acho que essa é uma característica que a gente tem que aprender mais, com muita humildade, de fazer mais network mesmo, de conversar mais com pessoas, de ajudar é, outros é, que, entrando, ou que já, já, já estão entrando ou que já estão no mercado, porque essa coisa vira uma, uma, uma grande, digamos assim, um grande conglomerado que acaba torcendo por você. E isso é uma coisa que eu acho que os empresários brasileiros ainda têm que aprender. A outra coisa que o empresário brasileiro tem que aprender, aquilo que me incomoda, e aí, olha, me incomoda muito, gente, muito mesmo, é pensar grande. A gente tem uma mania de tupiniquim, de pensar pequeno, cara. É ridículo, é ridículo. Eu, eu vejo empresários que não querem sair da cidade do interior dele. Eu vejo empresários que estão em São Paulo, faturam alguns milhões e falam não, não, eu sou o máximo. Você não é ninguém, se você está só faturando alguns milhões em São Paulo, entendeu? você podia estar tá faturando muito, dezenas, centenas de milhões no, no Brasil, na América Latina e no mundo. E depende muito da tua cabeça, né? Novamente eu falei de filosofia, né, de vida, de como você quer ser como empresário e falei também do sair da zona de conforto. Então pensa grande, cara, não pensa pequeno. Dá um, olha, sonhar dá o mesmo trabalho. Se for para sonhar pequenininho, sonhar grande. Então, sonha. E execute para ser grande. Eu não quero que a Academy seja a maior escola de empreendedorismo do Rio de Janeiro. Eu quero que seja a maior da América Latina e eu quero que mude a vida de centenas de milhares de empreendedores. É o mínimo que eu espero da execução da Academy. Então, repara, esse é o mínimo. Né? A minha mente é como é que eu faço isso para o mundo? Como é que eu mudo o empreendedorismo do planeta? Você tem que pensar grande, porque se você pensa grande, você consegue chegar lá. Eu lembro que a móvel quando a gente montou, é, era uma época em que não existia inovação no, no Brasil. Era impossível você conceber um grupo de brasileiros criando software para celular, uma coisa que só era feita na Finlândia. Tá? E eu falei, não, eu vou ser uma empresa de software para celular. E acabou. E, e, e hoje em dia a gente já está com a visão assim, a gente vai ser uma empresa de 10 bilhões de dólares. entendeu? Nós vamos ser a maior empresa que já surgiu na América Latina inteira digital. E vamos competir de igual para igual. Eu tenho produto que é número um nos Estados Unidos e é número um na China de mercado para criança. E a gente começou justamente pensando cada vez é, maior. Então, essas duas coisas, acho, faça neto, tá? e é importante, é muito importante, tem que ir em evento, tem que ir em congresso, tem que viajar, tem que sair da sua, da sua cidadezinha, e olha, eu sou carioca, tipo carioca do Rio de Janeiro, você viu o quão difícil é. Marcelo, você fala é, de, de, de temas bem interessantes, é, mas tem uma, uma base aí que é a escolha de onde atuar, o que, que eu vou fazer. Né? Tem muita gente que diz que é, escolha algo que você sabe ganhar dinheiro e, e outros dizem escolha algo que você ama fazer, que você seja apaixonado por fazer. O que, que o Marcelo acredita? Qual seria o melhor caminho? Ah, cara, olha, é muito boa a tua pergunta. Eu vou te dizer por quê que quando eu tinha 14 anos, quando eu comecei a programar, eu falei, cara, eu queria fazer jogos. E aí eu recebi esse conselho não escolha algo que você ganhe dinheiro. Acabou que eu fui trabalhar para bancos. E aí, quando eu saí da empresa que fazia software o app para bancos, eu comecei, eu fui fazer software, eu fui fazer jogos em um app. Então, na verdade, é, escolha algo que vai dar dinheiro e faça o que você ama, nisso. Entendeu? É, é um pouco é, Essa cola Fazer o que você ama não tem preço cara, Porque você não está trabalhando Essa que é a sacada O problema é que chega uma hora Que talvez alguns empreendedores que fazem o que dá dinheiro Viram empregados da própria empresa já reparou? Sim. Ele é empregado Então ele acorda de manhã triste Toma aquele banho chocho Vai trabalhar, quando das 6 horas ele vai embora para casa Ele deixou de ser empreendedor Passou a ser funcionário. Nesse momento, a chance de ele ser substituído por um funcionário muito melhor do que ele, aumenta. E, e se você está no conselho de uma empresa olhando uma empresa como isso, você fala assim, não, peraí, vai é melhor as coisas, botar um presidente mais profissional no lugar desse cara aqui. Se você é um empreendedor e faz o que você ama, você não tá trabalhando. Aliás, nem te interessa qual é o produto. É Salário, não sei o que, isso tudo é consequência. Você tá fazendo o que você ama, cara. E aí é onde você realmente acumula fortuna, né? Que é quando você só está é, preocupado em executar coisas que mudam e, ao seu redor. E não, é, pô, eu vou ganhar mais mil reais de salário por mês, dane-se. Quando você começa a pensar grande, fazendo o que você ama, as coisas acontecem. E aí, em vez de discutir mil, dois mil, ou dez mil, ou vinte mil, você está discutindo, poxa, quanto seu patrimônio aumentou naquele ano que você agora tem mais marketing é, mudou o um mercado traz um produto. de onde a empresa quer chegar então, seja, né? o, o, que, o, o que o Minha empreendedor precisa é, é, pensar grande então Prefiro. nessa é, nesse é, caminho eu queria que você falasse duas coisas legal Primeiro, o, a Marcelo a você fala bem no início a questão né? do, que que vocês do vocês de onde a empresa quer chegar e para onde a gente está indo né o que está acontecendo aí uma grande revolução muita coisa mudando PIB de, de grandes países do mundo inteiro Migrando e em grande parte sendo representado pelo digital também. É, o que que vem adiante? O que que você espera? O que você tem visto é, na, em conversando com, com grandes empresários, participando de grandes eventos? Ah, eu acho que é, essa pergunta é ótima também. Parabéns. É, a 21212 ela surgiu porque uma nova indústria está sendo é, está emergindo, uma nova indústria. Então A indústria digital, e é uma indústria que ela ela ela permeia todas as outras. Você pode ver que dificilmente hoje em dia tem alguma outra indústria que não tem alguma coisa digital aplicada no processo dela de, de, de produtividade, certo? Então, desde a automobilística, e aí você pega, por exemplo, o caso do Tesla, que tá, pô, pode matar a indústria automobilística daqui a alguns anos, certo? Carros elétricos e tudo mais, até... É, petróleo, mas Todo mundo tem que usar digital de algum, algum nível. Então, a indústria digital ela está emergindo no mundo e cada vez ficando cada vez mais forte. Sendo que nós, brasileiros, estamos sentados num dos maiores mercados do mundo. Tá? Nós temos mais de 100 milhões de consumidores digitais aqui no Brasil e sendo que a nossa indústria, como toda indústria, em qualquer momento da economia dela, seja assim ela precisa investir em ganho de produtividade que é a única forma dela, dela continuar viva. Então é bem legal que quando você estuda a tese econômica, tá? e é importante, se um certo momento da sua vida você é, mergulhar um pouco mais em macroeconomia, você vê que quando você investe em ganho de produtividade, por exemplo, quem está querendo empreender agora e quer empreender no mercado B2B, faça algo que dê ganho de produtividade para a indústria, porque com certeza você vai ter clientes. Tá? Esses clientes sempre precisam comprar essas soluções. E nós temos 100 milhões de consumidores no Brasil. Quando eu olhei, quando você olha isso, e a gente estava em 2011, 2010, quando a gente estava volando, 21, 2002, falei, não, então vamos criar um grupo que apoia empresas digitais e faz parte dessas empresas digitais, tem posição, né, tem, tem participação nelas, e vamos fazer um plano de 10 anos, 20 anos. Tá? Porque eu quero ser o que hoje o... o, o, o Grandes empresários são das indústrias de, de comida, nas indústrias de construção civil, nas indústrias de, de textos e commodities do Brasil. São caras que tiveram essa visão há 40 anos atrás. Né? Então você pode ver que os maiores empresários do país tiveram visões de, de investir numa determinada indústria há muitos anos atrás. Então eu acredito na indústria digital. Então, essa indústria ela só vai crescer. Não tenha dúvida. Nenhum de nós, quando a gente começou a usar algum serviço digital, a gente voltou atrás. Ninguém aqui usa, usa carta mais. Ninguém aqui manda quase e-mail para falar uma coisa rápida. E ninguém usa mais SMS. Todo mundo está no WhatsApp, né? Então, você vê que você vai migrando e você não volta atrás. Então, você sempre vai para frente. Cada vez mais, ela vai ser inserida em... em, em na, na população, ou seja, vai crescer o uso de internet pela população. Não há dúvida, o próprio governo precisa disso para ganhar produtividade. Então, você está apostando em algo que só tende a crescer. Eu acho que é uma aposta muito mais é, coerente com a época de vida que a gente está vivendo. Eu acho que, independente da, da, do cenário econômico brasileiro, esse mercado vai crescer, tá? então não tem como, ele tem que crescer. E é, duvido que a gente volte para trás, não existe isso em, nenhuma, em nenhum lugar do planeta. E, ao mesmo tempo, ele também proporciona você vivenciar coisas disruptivas. né Então, é muito legal quando você vê, por exemplo, a, a como a gente pode mudar a educação no país. O empreendedorismo, na minha visão, e principalmente a cultura empreendedora, é algo que você começa a mudar o país. Porque quando você começa a entender melhor a sua cadeia de impostos, você não critica mais o cara, você não vê mais o empresário com outra, com outra mente, né? Você olha o empresário e fala, caramba, cara, esse cara tá reclamando que ele queria empregar mais pessoas. Né? Ele queria gerar mais emprego, ele não quer ganhar mais dinheiro, ele quer empregar mais, ele quer fazer as coisas funcionarem melhor e ele não vê o retorno do imposto dele. Então você começa a entender mais de política, você consegue consegue entender um pouco bem melhor sobre a sua economia e muito mais sobre o seu papel como empreendedor na sociedade que você vive. Então eu acho que cultura empreendedora é uma coisa que também tem que ser incentivada ao extremo para a gente mudar o país, essa é a minha visão. É, Marcelo, é, você falou agora sobre a importância de, de incentivar o comportamento empreendedor, a, as iniciativas, né? E a gente já vê hoje pelo mundo muitas escolas que estimulam o empreendedorismo já desde desde as fases, mesmo desde a, desde a infância, né? E assim, você conhece algumas iniciativas, com certeza já conhece algumas iniciativas pelo mundo, e aqui no Brasil isso tem futuro, já existem organizações que fazem esse tipo de coisa e como a gente poderia incentivar, na sua opinião, esse tipo de, de iniciativa aqui na nossa região, na, em algumas regiões? Olha, eu já vi iniciativas isoladas no Brasil, mas nada que eu acho que possa ter um impacto profundo. O grande problema, na minha, na minha opinião, pessoal, é que nós ainda temos um sistema educacional no Brasil que é para formar é, funcionários de indústria antiga. Tá? Então, a gente está defasado aí, né? 20 anos, cara. Então, eu acho o sistema educacional horroroso, por exemplo, por que, que ninguém me ensina educação financeira no colégio? Por que, que eu sou obrigado a ler Machado de Assis e não Pai Rico, Pai Pobre? Eu deveria ler Pai Rico, Pai Pobre, né? Para entender que pô, o dinheiro tem que ser feito para trabalhar para mim, não eu, eu trabalhar para o dinheiro. É, por que, que ninguém me ensina como, como votar? Por que, que ninguém me ensina meus impostos? E o que, que cada imposto... É, isso tinha que ser ensinado no colégio. Então, repara, é, a gente estudou a vida inteira e não sabe nada do que é importante para a nossa vida, né? para viver como cidadão. O que que é, o que, e a cidadania? O que, que é a cidadania? E as leis do país. Por que, que ninguém ensina as leis básicas do país? Isso não tinha que ser matéria de faculdade de quem faz direito. Várias leis você, como cidadão, tinha que saber e você não sabe. Você não sabe seus direitos como cidadão. Disso tudo, educação financeira é o que mais me incomoda. Porque o, a pessoa ignorante em educação financeira, e olha, eu estou incluindo aí todo mundo que não estuda economia, tá? Porque, na verdade, quem não, quem não estuda economia não entende. E qual o problema? O problema é que é aí que você tem uma população endividada. Então, você vê um cara comprando um celular em 28 vezes a uns um juros de 12% ao mês. Pô, isso no mínimo é uma sacanagem. Desculpa a expressão. Mas o cara não sabe quanto ele vai pagar no final. Ele não sabe que ele tá pagando, sei lá, 3, 4 celulares no final daquele período. Entendeu? E, e se a população fosse educada, acho que seria diferente do resto, né? Então, é, eu acho que primeiro não conheço eu vi, eu vi alguns projetos que eu achei muito legais, assim, de educação financeira, para desde do, do criancinha, sabe, passando por vários níveis. Pô, tem iniciativa jovem, e várias coisas que eu acho que o Brasil está fazendo ainda, que está começando, a ser é legal. Mas eu acho que a gente está longe do que a gente precisaria. né? Então, você vê qual é o resultado de investir altamente em educação. China, Coreia do Sul, pega os dois. Dá uma olhada onde é que eles estão hoje, quanto eles investiram em educação há é, 10, 20 anos atrás. Segundo, eu acredito que o que nós podemos fazer é isso, é tentar espalhar ao máximo os conceitos mínimos básicos. Tá? Então, poxa, é, busque conhecimento, é, veja as boas práticas, é, leia, não se atenha somente ao, ao conteúdo do colégio e mostrar isso de uma forma que seja legal. Então, se você for ver, o que a gente faz digital é cool, né? Porque a vida da criança, essa nova geração, ela já sabe usar celular, já sabe usar computador, sabe usar tudo. Então, a gente pode passar empreendedorismo de uma forma cool para eles. Marcelo, você falou das áreas para atuar, né? falou da paixão do empreendedor, etc. Eu queria que você fizesse uma leitura desse ano que está começando. É, o que, que é, a 21.212 deve apostar, o que, que tecnologias, que áreas vocês estão olhando com mais atenção, porque você acredita que seja o momento certo para empreender nessas áreas. E aí eu estou falando pelo empreendedor que está começando, né? é, sabe que quer empreender no digital, mas não sabe que área atuar. É, legal. É, a primeira grande dica né, é, é que a gente tem isso muito difícil nos blogs, nos nossos postos dos blogs no Academy. Então, entre no Academy. Eu acho que ali é a primeira grande dica. É, uma vez fazendo parte do Academy, você vai conseguir com certeza saber o que está mais quente, o que não está, qual é a área boa. Segundo, é, numa regra geral, nunca aposta num trem que já passou, tá? Então, o que, que a gente diz? Eu vejo assim, os caras... Não, eu vou fazer uma rede social, eu vou fazer um, um, um, um site de, de venda de, de desconto que eu não pensei, em que século você está vivendo, porque isso já foi, sabe? Já esquece, não, não, aposte numa, num trem que está vindo. Né? Então, em 1999, quando eu fundei a mobile celular era uma coisa que iria se tornar grande, era uma aposta futura. E ficamos anos esperando essa aposta virar grande, né? Mas, quando hora que virou, a gente estava bem posicionado. Então, hoje em dia, você tem áreas como impressora 3D, né? Eu falo assim, você já pensou qual seria a aplicação de uma impressora 3D na construção de casas populares se eu conseguisse imprimir uma casa em tamanho real em 24 horas? Qual seria o impacto disso na indústria civil? É, então, já estão fazendo na China estão fazendo nos Estados Unidos. Por que eu tenho um cara postando fazer isso aqui no Brasil? É, é Aí, vamos lá, automação residencial. Cara, vai ficar quente, a automação não, não tem como não, não, não, não, esse mercado não, não bombar, né? é internet of things que a gente fala, né? a internet das coisas, então eu adoro essa área. Big data, cara, a gente produz uma massa de dados imensa todo dia, e o nosso celular aqui, ele colhe, sei lá, ele colhe meu, meu GPS, colhe quantos e-mails eu estou escondendo, ele tem um, uma massa de dados enorme a análise de, de, de dados vai ser uma coisa que claro, cada vez mais vai ficar mais valiosa. E tirar resultados desses dados vai ficar cada vez mais valioso. né? Marcelo, é, a gente está se aproximando já de uma hora, né? acho que é um tempo muito bom para é, colocar no online. Agora, é, quem são, Marcelo? Você falou da, da, da Academy é, em nível global. Quem são os papas dessa nova era? Quem são aquela, aquelas pessoas que estão construindo ativamente esse novo cenário, que eu posso seguir, que eu posso olhar, que eu posso ler um livro, que eu posso assistir um filme e que eu posso me espelhar como um empreendedor também? Ó, eu... Eu acho assim... É... Primeiro, eu sou muito amigo e fã da galera do iCobinato, que foi a primeira aceleradora assim conhecida, né, no Silicon Valley, que aí... É, espalhou aí, digamos assim, conceitos de aceleradores no mundo. Então, eu gosto muito de seguir o blog, principalmente do Paul Graham, que é um cara que escreve muito bem, é o fundador do iCombinator, é um cara que valoriza, assim, muito a opinião dele. É, eu não tenho dúvida que a gente deveria se inspirar no Elon Musk, que hoje é aí um visionário, né? Então, a gente está podendo viver numa época é, igual... É, quando o Steve Jobs estava no seu ápice, né? o Elon Musk é um cara que realmente é visionário, o fundador do Tesla, é um cara que tem que ser seguido, tem que ser é, ouvido, é, também, na sequência, eu particularmente sou muito fã do Bill Gates, eu vou te falar, o Bill Gates é um cara sensacional, visionário, tá? eu acho que agora ele está mais visionário ainda, e ele vem consistentemente indicando aonde vai, é, quais as áreas que na verdade vão ter grandes oportunidades no mundo. É, esses são caras que, por exemplo, eu sigo muito, né? Desde o Paul Graham, o Musk e o, e o Bill Gates. Agora, no, um, uma coisa do dia a dia. Se você é empreendedor hoje, primeiro inglês. Tem que aprender. Esquece. Você tem que pensar globalmente. Fala inglês ontem. Não, nem pensa em. É ridículo, cara. Não pode não falar inglês. Segundo, TechCrunch é obrigatório. Eu abro o TechCrunch todo dia, 7h50 da manhã, Eu o que eu faço é ler o TechCrunch. Tá? Então, é obrigatório. Eu leio várias vezes ao longo do dia. Tá? Então, o TechCrunch é obrigatório. Terceiro, se baseio, não olhe também só para os Estados Unidos. Isso é uma coisa que é interessante. As pessoas, às vezes, ignoram é, o resto do mundo. Mas, cara... Eu, tem que entender que os Estados Unidos é o melhor país para escalar inovação. Só que a inovação é criada no mundo. Então, às vezes, se você olhar para o que está acontecendo na Turquia, principalmente na China, e tentar trazer para cá a chance de você fazer algo, primeiro, que todo mundo é muito grande, tá? Então, eu, eu gosto muito de dar uma olhada no que está acontecendo na China. E aí, é, com certeza, o grande cara é o Jack May, que é o fundador do Alibaba.com. Esse é o cara para você seguir lá. É um cara também de princípios muito legais, visionário. Hoje em dia, ele tá no mais destaque, né? Mas ele, eu, já, eu já conheço o Jack May há sete anos, tá? Então, é um cara que, é, desde lá de, de trás, é um cara extremamente assim, disjunctivo, né? Ah, mas... E leia, né? Lê livros, né? Eu acho que isso é uma coisa bem legal. O Chris Anderson acabou de lançar um novo livro. Tem que ler, é obrigatório. Então, é, se informe. Valeu, Marcelo, cara. cara Super é obrigado. Aí agora, foi show de bola. Você esse... é fera. Continua esse... sendo uma, um é grande espelho para mim. Cara, eu eu eu agradeço. Aí assim por... Espero que você inspire agora mais empreendedores. Aí nossa meta é alcançar <risos> 10 mil. É, e tomara que, que essa mensagem chegue. Parabéns. Combinado. Cláudio, Claudio. Obrigado, hein, Valeu, amigo. Um abraço. Obrigado, Marcelo. Um abraço. Tchau.